Deus do céu, é só conta, cobrança, dívida e a minha clientela que não aparece mais. Ai, eu não sei mais o que fazer para conseguir meus clientes de volta. Será que a minha bola de cristal não vai me ajudar? Não chore, Dona Majoara. Fui mandado como enviado especial da Associação dos Videntes para evitar que a senhora continue fazendo besteiras inventando previsões que não existem. Ai, mas não é que a bola de cristal me respondeu mesmo? Ai, será um espírito? Ai, é a primeira vez que me aparece um espírito. Pera, mas vem cá, o seu rosto não me é estranho. Quem é o senhor? Bom, eu sou conhecido como escritor. Modeste à parte, um dos maiores do Brasil. Minha obra-prima fala sobre a Guerra de Canudos. Minha vida virou até minissérie de TV. Engenheiro, militar, professor, sociólogo, repórter. Essas foram algumas das funções que Euclides da Cunha exerceu durante sua vida. Mas foi como escritor que ele se tornou conhecido. Sua obra mais famosa é Os Sertões, do ano de 1902, que retrata a Guerra de Canudos. Este livro foi tão importante que no ano seguinte Euclides da Cunha foi eleito para uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. O escritor faleceu tragicamente em agosto de 1909, em um duelo com o amante de sua esposa. Euclides da Cunha! Eu sabia que eu já tinha visto uma foto sua em algum lugar. Mas como que o senhor vai fazer para me ajudar a resolver os meus problemas? E por que, que me mandaram justamente o senhor? Eu estou aqui porque, além de escritor, eu também fui engenheiro e entendo muito de matemática, e é justamente a matemática que nós vamos usar para fazer uma avaliação das suas ações nos últimos anos. É importante a senhora reconhecer os seus erros e saber exatamente o que foi que desencadeou todas as crises financeiras da sua carreira de vidente. Para ajudá-la, vou precisar de todos os dados que foram fornecidos a mim sobre a sua vida. Ah, quer dizer que o senhor já sabe que eu comecei a ter premonições e atender clientes devagarinho? Que primeiro veio um, depois mais outro, e desse jeito eu fui atendendo cada vez mais gente. Mas depois a minha situação piorou. Depois melhorou, depois piorou de novo. Certo. Então vamos usar um gráfico para ajudar a visualizar a sua situação profissional ao longo do tempo. O eixo vertical Y representa a quantidade de pessoas que a senhora atendeu a cada mês. E o eixo horizontal, X, representa a linha do tempo, em meses. As informações que a senhora tem vão aparecer neste plano cartesiano, com pontos associados aos pares ordenados. Mês, número de clientes atendidos. E assim podemos definir uma função. O conjunto que representa o tempo é o domínio da função, e o conjunto que representa o número de clientes é o contradomínio. Vamos unir os pontos para visualizar melhor a função. E assim temos uma curva composta por partes diferenciadas no plano cartesiano. Ou se quiser, podemos dizer que temos a sua trajetória, dona Manjoana. Puxa vida, realmente pelo gráfico dá pra ver direitinho que a minha vida profissional foi cheia de altos e baixos. Né? Vamos agora analisar a primeira fase da sua carreira. No mês zero, você tinha zero clientes e depois de um ano as coisas começaram a mudar. Pelo que me consta, no final do primeiro mês, já eram 240 clientes. Então, vamos considerar que a taxa de crescimento foi constante nesta fase, o que quer dizer que nós podemos usar uma função linear, representada por um segmento de reta. Foi exatamente assim que aconteceu. A minha clientela ia crescendo à medida que o tempo ia passando. Por isso que essa situação é representada por uma função linear crescente. Mas, infelizmente, as coisas mudaram. Até aí eu era a única vidente aqui do bairro. Como o senhor já deve estar sabendo, o um negócio complicou mesmo quando o pai João chegou na vizinhança e começou a concorrer comigo. Pois é, dona mãe Joana, a concorrência do pai João mudou sua clientela. Isso aparece no nosso gráfico. No fim do mês 12, a sua clientela começou a diminuir e no mês 18, ela já tinha caído pela metade. Então isso quer dizer que essa parte da função é decrescente? Exatamente. A trajetória agora é decrescente, mas continua linear. Pois é, até que nessa época o movimento ainda não era tão fraco. Eu ainda tinha 120 clientes. Fiquei assim durante seis meses. Como nessa fase não houve variação de clientes, a função não cresce nem decresce. É uma função constante. Pois é, enquanto estava tudo estável, até que tudo bem, eu ia levando. Mas foi aí que eu fiz a minha primeira grande besteira. Eu atendi uma moça aqui do bairro e não conseguia prever nada, me deu branco. Eu fiquei com medo de admitir que tinha falhado e acabei falando o que me veio à cabeça. Eu disse para ela que o namorado ia pedir ela em casamento. Dois dias depois ele terminou o namoro para casar com outra. E a moça fez um escarcel. Mas pelos dados que tenho comigo, a queda da clientela não foi constante nesse período. Pois é, eu perdi muito mais clientes nas primeiras semanas. Depois fui perdendo mais devagar. Então, como a taxa de perda de clientes não foi constante, acho que a função que melhor representa essa situação não é mais uma função linear. Olha só. A senhora perdeu clientes rapidamente nos dois primeiros meses. Depois, demorou um pouquinho mais para cair para zero. Mas foi o que aconteceu. Nesse caso, estamos diante de uma função quadrática, numa parte decrescente. Mas foi depois disso que apareceu o candidato a prefeito com uma proposta que eu achei que era a minha única saída. Ele pediu que eu fosse na televisão dizer que tinha previsto que ele ia ganhar a eleição e que ele seria o melhor prefeito que a cidade já teve. Eu fui. O resultado foi até bom demais. Depois de oito meses, eu já estava atendendo quase 500 pessoas por mês. É, na hora, ele subiu nas pesquisas. E a senhora, no faturamento. Quanto mais ele subia mais clientes iam procurar a senhora e mais dinheiro entrava. Isso tirou a senhora da lama rapidinho. Isso mesmo! Nos primeiros meses a situação foi melhorando devagarzinho, mas depois os clientes foram voltando cada vez mais rápido. Essa nova fase da sua vida profissional pode ser percebida por essa outra parte do gráfico. É a mesma função quadrática, mas agora nós estamos na parte crescente da parábola. Até que foi um bom negócio. Só que, quando chegaram as eleições, o candidato perdeu. E depois de um furo desses, é claro que os clientes desapareceram de novo. E dessa vez o tomo foi muito maior e mais rápido. Aqui está a queda representada no gráfico. Parece um abismo ladeira abaixo. Nós podemos dizer que esta é uma função exponencial decrescente. Veja que ela decresce rapidamente, mas nunca chega a zero. Pois é, ainda bem que me sobraram alguns clientes ocasionais. É um pessoal que me procura para previsões em determinadas datas do ano. Né? Ou é para o Dia dos Namorados Santo Antônio em junho, ou para saber como será o ano novo em dezembro. No pico atendo 80 clientes no mês. Bom, entre junho e dezembro temos seis meses entre um evento e outro, certo? Mas a cada três meses, a senhora fica sem nenhum cliente para atender. Essa fase oscilatória da sua carreira pode ser representada por outra classe de funções que crescem e decrescem em intervalos fixos. São as funções periódicas. As datas festivas, que acontecem de seis em seis meses, são os pontos máximos, onde a senhora chega a atender 80 clientes. Nos intervalos entre esses pontos máximos, temos os pontos mínimos, que é quando não aparece nenhum cliente. Nossa, acho que nessa minha carreira de cheia de altos e baixos tem exemplo de todo tipo de função crescente e decrescente, não é? Agora eu só espero que nos próximos meses o gráfico mostre uma função exponencial crescente sem direito à queda de faturamento. Acho que o melhor mesmo, para ser sincero, é a senhora arrumar outro emprego. O pessoal aqui do Mundo dos Espíritos decidiu que a senhora vai ficar suspensa da atividade de vidente durante três anos. Por causa dos erros que a senhora cometeu. Fazer o quê? É, eu já estava pensando mesmo em voltar para minha vida de manicure. Do jeito que está, é capaz de eu ganhar mais dinheiro do que como vidente. Humildemente, recomendo que a senhora aproveite o período de suspensão para ler o meu livro, Os Sertões. Ele fala da Guerra de Canudos e de Antônio Conselheiro que não era evidente, mas ficou conhecido como o Profeta do Sertão. Acho que a senhora vai gostar. Boa dica! Pode deixar que eu vou ler sim, viu? Tchau, seu Euclides.